Direto aqui da AgriShow 2018, Eu tô aqui com o Ricardo Marãozinho da GSI. Eu gostaria de saber o que vocês trouxeram para a feira esse ano. Giovana, nós para esse ano de 2018, nós trouxemos a realidade, a consolidação do portfólio de soluções em termos de capacidade. Nós tínhamos alguns gaps na nas soluções para grandes produtores, né, escalas de maior capacidade. E hoje complementamos esse portfólio de soluções no quesito de capacidade de silos e também de transportadores. Então hoje a gente tem capacidade de atender desde o pequeno o produtor rural até grandes escalas de propriedades agrícolas que se situam mais ao centro-oeste e norte do Brasil. Basicamente é isso. Qual a expectativa para esse ano aqui na feira? Bom, a feira deste ano ela já desde o primeiro dia se mostrou muito diferente na dinâmica de visitas de clientes para investimento na armazenagem. Ela tá, a expectativa está muito boa. Os resultados do, coletados no, na segunda e terça-feira mostraram de que o segmento de armazenagem está muito aquecido. Existe é uma demanda é, grande, importante e necessária. Uh, haja visto a nossa dificuldade logística para escoamento da nossa produção crescente. Então, a gente está conseguindo uh, coletar os benefícios desse momento da atividade. Então, estamos muito satisfeitos com, com os primeiros dois dias, toda a equipe está engajada. Esperamos que essa quarta, quinta e sexta, os próximos dias de feira, também se mostrem como foi no início. Obrigada, Ricardo. Giovana, Duino para a AgroLink.